procedendo ao cúmulo jurídico das penas e acumulação material da multa, atento ao disposto nos artigos 102, número 2, parágrafo 1º e 97, ambos do Código Penal de 1986, vai o réu Armando Ndambi Gebuza, condenado na pena única de 12 anos de prisão maior, 12 anos de prisão e 100, 102 mil de multa.